Isso aqui é Conrad. são 87 km, não sei qual é mais de mil metros de, de elevação, uma diversão só, mas dói. Estamos aqui no aeroporto rumo a mais uma viagem. Agora eu tô voltando para África. África, é, já fui lá algumas vezes para competir na Ironman, só que agora vamos só para correr, que alegria né, correr é bom demais. E só para correr, e só para correr é uma das maiores corridas do mundo, a rainha das outras maratonas, a Conrad, bora, vamos comigo, vamos nessa, um abraço. Desembarcado aqui em São Paulo agora, a primeira perninha aí, Brasília-São Paulo, agora vamos São Paulo-Jonesburgo. Ficar umas duas horas aqui no aeroporto, comer alguma coisa, mas antes vamos no balcão fazer a, o check-in, né? E agora check-in internacional, apresentar o passaporte, as coisinhas. Não precisa embarcar bicicleta e vamos nessa. Rumo áfrica África! Bora, meu irmão, bora! Ai, meu Deus do céu! 5 e 3 e ainda tô aqui. E aí, lascou ou não lascou? Ah moleque, nunca perdi uma largada, nem ia perder um voo, meu brother. Tô chegando, mas acabei de olhar ele no computador aqui. Ainda tá pra iniciar o processo de embarque. Pode dirigir seu portão, não, então tá tranquilo. Inclusive parei ali pra fazer o seguro viagem que eu tinha esquecido. <risos> moleque, o que eu esqueço de coisa, meu Deus do céu. Imagina que eu não ficar velho. Bora, vamos nessa, que ainda tá longe. Um bate-papo bacana aqui ó. Mais um atleta de Conrad do Valmir. Cuiabá? Vai de Cuiabá mesmo. Né? <risos> Tem muito brasileiro nessa prova. Vamos nessa, galera. Tá quase pousando. Em solo africano agora aqui. Vou esperar mais umas 5 horas para pegar o voo pra Durban. Agora o voo é só de 45 minutos. Bora para Durban. Já no chão aqui, com a minha bagagem de mão, não tem que esperar a bagagem nem nada. Vamos nessa, vamos lá direto pro o Turban Exhibition Center. Olha, a cidade respira né, a prova, tem uma feira lá muito grande, tem muita gente, muita coisa. Os africanos caem porra, de monte lá, né, porque faz parte da cultura dele, deles ó, essa prova. É a África toda, vai lá. E é interessante que eles têm sempre a separação dos, dos africanos, né, do pessoal do continente africano que vai participar da prova, e dos atletas internacionais, para fazer sempre uma experiência bem, é, digamos, quente para os atletas internacionais, para eles se sentirem em casa, para conhecerem um pouco da cultura da própria prova, né, que aí você tem toda a história, que não é simplesmente uma prova, tem uma história por trás disso, tem muita coisa que já aconteceu, e todo mundo se repete. O tal do xoxoloso, né, que é o hino de guerra, digamos assim, da prova, que é o vamos em frente. Tem toda uma história, tem toda uma cultura em torno da, da prova que é bem legal também, que acaba trazendo muito dessa, dessa energia para a prova, que faz essa prova ser uma prova diferente. Pronto, galera, cheguei na Expo! Diretamente a galera vendendo as coisinhas. Ó. Precisa de um relógio, meu irmão, pra prova, tá aí, ó. Chegando. Fala ó. pessoal, quem eu encontrei aqui? É aí, Flavão, aluno CP Black, o meu consultor de Conrad, quase o meu tutor, né? Meu irmão? Me ajudando aqui. Ó. Tamo aí, tamo na área. Agora estamos na feira aqui dando um rolé. Já peguei uma meia ali, depois eu mostro pra vocês uma meia bacana. Eu tive que comprar algum, algum artefato com a logomarca da Conrad, né? E aí o resto é ver o que, é que ele sente bom aqui. Uma feirinha grande, bem movimentada. Estamos aqui explorando o que, que vai ter na prova, já experimenta as coisinhas aqui. O Flávio tá me levando ali no isotônico que vai ter na prova. Aí eu já tô vendo, aí eu fazer a feira, tal. Já vou e não levo nada, só vou comer na prova. De um em um quilômetro. Tem coisinha pra comer, pra beber? Bota um shot aí pra gente. Take my shot, please. This is <missos> raspberry. Raspberry. Ah, desculpa, mas. Desculpa, não. What is É isso. Esse aqui com vodka vai dar um trabalho. Orin, você com I'm going to, to give you the wrong information. No. I'm going to give the Cadê minha outra dose, meu irmão? Troço ruim danado nada, troço lá, <risos> meu irmão. Mas dá pra encarar o rosinha tá, lá, o, o, o detergente de de morango, gente, né? Detergente de morango. Detergente de morango dá pra pegar. Tem de laranja que tem cafeína. Mas sabe cafeína, aquele que cheira a cafeína, mas não dá nada de cafeína? Aí tem que comprar uma cafeínazinha mesmo pra dar um. Vai sair só. Um xixi. Up. É. Bora. Valeu, galera. Dá uma aqui. Ô rapaz. muito obrigado. Você me ajudou muito, muito, muito, muito. E é o seguinte, eu fiz as tuas aulas no YouTube, naquela parte grátis ali. E quando você falava sobre as dores que a pessoa sente no cubos, no... eu falei, esse cara tá falando de mim. Eu falei, o quadro que você traçou de, de dores era o que eu tinha, o que eu sentia. Olha, cara, então eu você conseguiu alterar e ajustou? Quando eu vi que você falou, eu falei, vou fazer essa parada aí. Eu tava já há dois anos, um ano e meio sem correr, eu comecei a fazer as aulas grátis ali, mudando a postura, ah. aquela tombamento para frente, levantando, não enfiando o dedão atrás, não fazendo aquele impulso de panturrilha atrás, né? Fazendo a flutuação de quadril. E aí eu voltei a correr, eu corri a maratona de Curitiba. Com dois meses do seu treino, dois meses. Dois meses. Não fiz nenhum longo, fiz um voo longo de 20 e fui na prova. Já tinha, eu era maravilhoso, tinha maravilhoso. Você tinha a base. de né? uma, uma memória muscular, né? Então ah, tá bem. A, tá né? a ideia Cara, é de 9 a 10. 9 a 10. Mas intimamente eu acho que eu vou fazer a parte de 9. Intimamente, mas 9x10. 9 a 10 ah, ah, é. Nove ah, a dez, é... é... Muito isso é bom demais, gente. Isso é bom demais. eu voltei a correr. Vai aí, meu povo. Brasileirada toda reunida aqui no jantar de massa. Pronto! Hora de matar quem tava me matando, meu irmão. Agora eu vou te com Vamos nessa! povo olha a vista aqui do quarto muita história aqui ó Falando sobre honras essa prova todos os anos dela e ela virou essa febre que ela é Tão esperado 25 mil atletas esse ano acho que é isso que vai ter largando mesmo para largar pra 87 quilômetros é muita gente Essa aqui é a área só para os iniciantes da prova terem uma nova experiência da Conrad. Isso tudo para fidelizar o cliente, para o cara querer voltar. Ontem mesmo eu já escutei o cara falando nah, você vem para a Conrad uma vez tem que voltar na outra. Porque fazer o back to back, né? Você, um ano você sobe, outro ano você desce. E se você não, não fez os dois, você não fez a Conrad. Aí já vai começando a entrar na sua cabeça para você ficar vindo nesse lugar aqui todos os anos. Cara, na boa! Parece ser legal. Vamos ver domingo se é legal. Mas será que todo ano, no mesmo lugar? Tem que ser uma energia muito boa. Irmão, é nego muito doido hein, nesse mundo, né? Então, pessoal. Aí, galera. É a Rua Avenida, por onde começa a largada. Os caras falam aqui, até para não trazer muitos amigos, porque não tem arquibancada não pra ver a largada Isso aqui fica cheio de gente Mais de 25 mil pessoas aqui Vão largar nesse negócio Você vê que a cidade ainda tá fervendo Os caras ainda tem muita coisa pra fazer Dia normal aqui em Durro. Olha que bonito Se eu não me engano é a prefeitura da cidade aqui É a prefeitura né Flávio? Prefeitura né? Prefeitura, olha o canhão. Bora, tá chegando a hora de dar o tiro do canhão. Vamos nessa. <risos> bom dia, África. Como é que tá aí a nossa previsão do tempo aí, Flávio? Chuvas trovoadas. Então o tempo tá bom. A 3h48 da manhã, a largada é só 5h30. Dá tempo de tirar um cochilo de novo. Velho. Eu acho que isso aqui é Iron Man. Velho. Tem que acordar 4 horas de antecedência. O café da manhã começou às 2 horas da manhã. 2h, pra largar às 5h30. E, e aí? Vamos chegar na rua. Vamos para aí, Edu. Olha, não! Cara, curte o formigueiro que já tá lá, ó! Bora, mais um passado aqui, ó! Oh! Se soubesse tava tranquilo assim, ele tinha vindo logo pra cá, meu irmão! É entrada do cerco! Vamos lá, arrumando pra arma, Aí, tá vendo como vale a pena treinar um pouquinho mais, se dedicar um pouquinho mais? Olha lá, larga lá na frente, malandro! Porra. Cara, a largada foi até bem organizada, né? Porque de acordo com o pace que você mandava lá da sua da sua inscrição, né, para você ser aceito ou não, você poderia largar no pilotão A até o pilotão F, se não me engano, ou G. Acho que era G o último lá. Que aí você ia lá, pô, o cara tinha os melhores P.I.C. iam mais para frente, ele sentava organizar dessa forma. E cada número tinha essa limitação. Aí o cara ia entrar para a baia, lá específico, ele tinha que ter lá no numerozinho dele a sigla A, B, C, D... Né? para entrar em cada baia, quanto melhor o seu tempo, mais à frente você ficava. Porque, meu irmão, são 20 mil pessoas, foram 21 mil pessoas e alguma coisa inscritas, você não organiza a parada direito, se a galera que é mais lenta vai lá para frente, já é uma multidão correndo ali, que para você conseguir correr direito mesmo, só lá para frente, mesmo ali no, no pilote mais rápido, quando é muita gente junto, eu larguei na ali na frente, por conta do meu tempo que eu peguei de índice, foi o meu tempo da na, na maratona do, do Ironman, lá em Cozumel, que os caras colocaram aquela maratona como sendo um nível A para eles. Será que eu vou correr sozinho? Assim? Mais ou menos agora uma hora de prova Passamos 12 Muito boa Isso aqui parece um treino longão Estava aqui pensando Acho que Nego gosta tanto dessa maratona Da Conrad Cara, porque é uma ultra Que tá correndo com a galera o tempo todo Tipo, você não tá correndo sozinho Você não vai correr sozinho Aí é pros ultras que não querem se sentir solitários. Vem pra cá. Legal, né? Pô, galera, torcendo. Tá Vai, uh! torcendo. É nossa, vamos então é nessa. 1h20 de prova. Mais ou menos uns 16km aqui. Acho que a gente acabou de atingir o pequeno primeiro pico. Uhhuh! Estamos aqui, ó, curtiu visto. Vou passar ali bem pertinho. Deixa te falar, o passeio tá bacana, acabamos de passar no meio da cidade cara. Muita gente na rua, energia boa. O até uma musiquinha lá atrás. Bacana! Passeando, curtindo? Agora voltando para a estrada. Acho que essa aqui é a subida mais índia. Estamos chegando no ponto mais alto da prova. Tem em torno dos 43 km. Vai chegar uns 3. Basicamente uns 3 subindo. Então vamos nessa. A minha estratégia é tentar correr os 87 km. <risos> É, para não caminhar e fazer o negócio deixar fluir. Essa era a minha única estratégia. Eu queria ver se eu conseguia, se eu tinha capacidade de correr esses 87. Mas lá eu aprendi que não é bem assim. Você tem que ter uma estratégia para você conseguir fazer melhor. Porque é muita subida. A cada dois metros que você subia, você descia um. isso maltrata muito a perna. E eu via desde o começo gente. Eu tentava né, saber se o cara era bom ou não, para ter uma certa referência na prova, para ver se o cara. Iria quebrar ou não. Aí, cada número tem o, o número de corridas que o cara já fez, né? Pô, já ganhou oito medalhas, seis medalhas, tem seis participações, ou então zero, que era o meu caso, não tinha nenhuma participação. E em qual pilotão que ele estava saindo? Então, você via se o cara era rápido ou não. E tinha uns caras que estavam saindo no pilotão da frente com várias corridas, onde eu já via no começo os caras caminhando na subida. Coisa que eu não tinha planejado fazer, eu queria fazer a prova inteira, correndo. Só que, cara, não deu. Isso acabou com a minha perna. E aí veio plano bo... o plano B, né? O plano B era curtir, aproveitar a prova, seja lá na velocidade que fosse, e chegasse. E aí, galera? Tô tranquilo pra falar agora. Tô andando. É, às vezes é melhor andar do que correr, dependendo da velocidade que você tá, né? E a velocidade que eu tava... Meu Deus do céu! O mais engraçado, eu tô agora no quilômetro 45. 45, é, falta um. 47. 47? Olha lá, tá burro. Falta só uma maratona agora. Falta 42. Então tá tranquilão. Só que é um quilômetro atrás. Porra! A mulher na torcida com a plaquinha. Tava na hora do plano ali e tal. It's just downhill, down. É só. É só dar um rio, só pra baixo a partir de agora. E mãe, começou a pior parte da montanha, desgramada, meu Caraca, depois da placa, meu último quilômetro foi sete alguma coisa de peixe e o próximo aqui que eu ainda tô nessa merda vai ser pior mas vamos nessa, vamos divertir e aí galera, aproveitando aqui os momentos de caminhada isso aqui já virou quase que um corre-caminho caminha isso aqui é quantos são 87km, não sei qual é mais de 1000 metros de grande elevação uma diversão só mas dói essas horas que você se arrepende, pô, eu devia ter feito aquele treino, eu devia ter feito isso. Olha lá, acabou de vibrar aqui no meu relógio, avisando que deve estar faltando agora uns 34, 33 quilômetros, acho que é 34. Bom, a Conrads não estava na minha mira como uma prova específica de treinamento que eu queria fazer. Eu não fiz treinos de subida, por exemplo, vários treinos de subida, mas eu tenho um certo percurso no qual eu faço todo domingo praticamente eu vou com a minha família na fazenda do meu sogro que fica a uns 30 quilômetros da minha casa que tem muita subida eu ia correndo da minha casa até lá para fazer esse treininho que era um longão mas era nada muito específico era um treino que eu fazia que eu fiz umas 5 ou 6 vezes isso mas tranquilo dentro de um planejamento até mesmo porque a Conrad foi 15 dias antes do Ironman no Ironman Brasil em Florianópolis que era a princípio meu objetivo voar nesse primeiro semestre depois a Conrad encaixar ali como, pô, já tá na preparação do, do Iron, ia ter um condicionamento físico tranquilão para ir lá curtir a coisa, ver como é que era lá, pô, aproveitar a prova também. Estamos faltando só 18. E aí, galera? Agora só falta mais 12. Curte aqui. Tá mole? Vamos nessa. Bora. 12? 12, cara? 12! Só falta 12! Mais ou menos uma hora só. Vou falar uma parada, meu irmão. Faltando 8 quilômetros. E alguma coisa. Requite de crueldade. O cabra vem chegando aqui achando que vai conseguir fazer um pace e tal. Se depara com um paredão desse. Bora! Até a carreta Furacão tá aí, ó. Fala, minha aranha! Vamos, Spider-Man! Come, Essa carreta Furacão é fera, meu irmão! Vambora! E quem não gosta de um tobogã pra se divertir? Yes! A energia daqui é fantástica, né? Vamos nessa então, que agora só faltam 6 km. Curtir aquele tobogã ali. Escorrega! Suave! A chegada foi bem legal. A chegada lá era dentro do de um, de um hipódromo, né? De um, de um negócio de corrida de cavalo. E eu achei legal na chegada. Porra, achei legal nada. Achei dolorido pra caceta. Que tinha um buraco pra entrar e sair na, na chegada lá, meu irmão. Porra, acabando a prova, você já tá com as pernas acabadas. E tem uma descida e uma subida que os caras ainda botam no, nos últimos 400 metros. Pra que isso, meu Deus do céu? Porque tinha que passar por baixo da pista, né? Que aí você entrava assim... Na, na, na, na, no local né? Do, da, da, da chegada, que já tinha toda a estrutura, tudo mais, arquibancada, a galera lá dando aquela vibração, aquela energia positiva. Mas é, já era o finalzinho, já era tudo curtição. Vamos nessa. Fui curtindo ali aquela, porra, era uma, um corredor, né, que você vai fazendo as curvinhas ali até chegar ali no, num tapete verde, né, bem grandão, assim, parecendo campo de futebol. E um chãozinho mole pra danar, velho, as pernas já estavam mole, aquele chão mole, meu, mas foi, porra, foi 100%, a arquibancada tava cheia de gente lá, dando aquela energia, o pórtico ali na frente, porra, realização de ter concluído com êxito esses 87 quilômetros foi fantástico, cara. Foi muito bom, fiquei muito feliz, contente com o meu desempenho e como que eu encarei esses 87km, foi muito bom. Essa aqui vai pro meu amigo Anderson Saboia, que ficou ensinando os outros a descer de escada, de bundinha, meu irmão, depois da ultramaratona e tal. Mano, tem que descer de frente, mano, Pô, olha lá, ó. Tá, ó, cheio de perna ainda, né? Meu Deus, isso aqui é maldade, pura maldade, essa prova é pura maldade, meu bora, Acho que eu cheguei. Pronto, o Flavão chegou. Ah, garoto, xoxoloso, essa prova é demais, cara. É, essa prova, ó, a minha meta, a minha meta era, era completar a prova pra ganhar essa medalha de bronze. Difícil, é. beleza. Doeu? Parabéns. Doeu, tá doendo. Não, Não, para, eu tô Não, eu tô só, só tem subida. Só, só tem Não, subida. Para, Você sobe 1.700 e desce é, mil. Desce mil. Tá é um, é um topogão Você sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Mas valeu cada quilômetro. Foi massa porque. No percurso, tem gente Do te acompanhando todo. o tempo todo na rua, te incentivando, te dando coisa pra você comer, pra beber, show de bola. Valeu, valeu, valeu galera. Valeu, valeu, ó. A pra chegando ainda. Cara, se prepara. Se prepara e quando eu falo se prepara, é dar uma estudada na altimetria da prova. Procure de preferência, se você vai ter um, um treinador pra te, pra te levar e fazer, Veja se ele tem experiência com corridas de montanha, corridas de, de muita subida para fazer um treinamento específico, porque você precisa de muita força na, nos membros inferiores para você conseguir chegar inteiro, para você conseguir render na prova mesmo. Pensar na estratégia na prova é legal saber que pô, vou caminhar um tanto aqui na subida para eu correr melhor no, no plano. Então conhecer o percurso direitinho facilita muito para o cara ter um, uma melhor estratégia na prova no dia, né? Fora as questões de é, nutrição e hidratação, né? Que essa estratégia é interessante, você já compor para toda prova, na ultramaratona não é diferente. Você treinar, a questão da altimetria que você vai fazer realmente nos seus treinos, treinar, fazer treinos de subida, além do treinamento de, de fortalecimento, né? Para você preparar o seu corpo para esse desafio, para você fazer da melhor forma possível deixa eu ver o que mais que eu posso dar dica, e cara, curti, <risos> vai preparado para absorver toda a energia que tá perto, ver o que está que acontecendo ao seu redor, vai preparado mesmo para não fazer como muitos fazem lá, cara. tem muita gente que faz a Conrad na doida, tem muita gente que vai lá só para completar, para passar abaixo das 12 horas, vai querendo fazer um tempinho mais baixo, vai mais preparado, porque quanto mais preparado você tiver mais você vai curtir a prova, sacou? Porque isso não vira um sofrimento, vira uma pendenga. E muitas vezes você pode ir lá, fazer essa viagem toda, sai do Brasil, pega quatro voos, um dia de viagem, meu irmão. Todo um trampo, porque é uma viagem cara, custosa. Lá na África não é tão caro, mas até chegar lá, meu irmão, é caro. E você chega lá e não conclui a prova, entende? Então se prepara bem, porque até mesmo não concluir a prova pode não estar na sua mão. Mas quanto mais preparado você estiver, mais na sua mão vai estar para você concluir essa prova. Então não vai no risco, se prepara bem, se condiciona bem, se prepara para esse desafio. Tem muita gente que vai sem preparo e o que eu vi de gente despreparada lá fazendo essa prova, tentando fazer isso, saindo de maca, para você ter uma noção, lá tem o maior tenda fora de zona de guerra, maior tenda médica fora de zona de guerra. Tanto de gente que vai despreparada, que passa mal, Morreram uns dois ou três na prova nesse ano passado, sacou? Não necessariamente por conta da prova em si, entende? O cara pode ter complicações cardiovasculares que vai lá e naquele dia o dia pro cara morrer, tudo mais. Mas é uma prova que exige muito do corpo, então se prepara, vai bem. Não vai nessa só de porra, vou concluir. Pô, você tem tempo, não tem por que fazer isso antes, se prepara, pensa no movimento e vai lá pra fazer bem. Assim como qualquer outra prova, cara, vai pra fazer bem. Não vai lá só pra ter o um título de, ah, eu tenho uma medalhinha da Conrad, sou ultramaratonista, sou conradeiro, como <risos> os brasileiros falam no popular lá. Pô, vai, fazer, vai lá pra fazer bem, cara, vai nessa, vai curtir, porque vale a pena, é uma prova muito boa. Primeira coisa que os caras te perguntam quando tu termina a Conrad, e aí, you back to back? Back-to-back back é você fazer seguidamente a Konrad, né? você vai e volta. E quando você vai e volta, porque a Conrad, como eles falam tradicionalmente, não é só uma perna, né, de Durban a Porque todo ano, é um ano você vai a, a Pietzburg e no outro ano você volta, ou seja, em um ano subindo e o outro ano descendo. Então a prova, segundo os caras, são dois anos, né? E no caso seria você voltar no outro ano para fazer a prova. Só que eu ainda estou pensando nisso, o Nato Amaral, o brasileiro que é embaixador da Conrad no Brasil, ele já fez a décima sexta, décima sétima, se eu não estou enganado, ele falou para mim lá no dia da prova, não Andrei, não toma decisão agora não, porque todo mundo lá, e aí, vai voltar, vai voltar, eu falo, não, voltar o quê, cara, tem um monte de corrida pelo mundo, vamos viver, vamos fazer mais coisa e tal, Ele: não, tu espera uma semaninha aí, depois você toma a decisão para ver se você volta ou não volta. Eu tá bom Nato, valeu cara. Mas aí, meu irmão, eu ainda tô pensando, porque se fosse para voltar para Conras ano que vem, para fazer o back-to-back, back, seria muito mais, talvez, por uma questão de vaidade, porque você faz a volta e você ganha mais uma medalha, né? Então você teria três medalhinhas. Aqui a gente tem uma medalhinha, ó, aquela medalhinha ali. E outra coisa, por vaidade. Você vê que cada medalhinha era de um jeito. Tem uma medalha que é toda prata, que aí é quem faz a prova até 7 horas e meia. Aí quem conclui até 9 horas, pega essa medalha que eu tenho. Quem conclui acima de 9 horas, já é outra medalha. Aí já tem aquela questão da vaidade, porra, acho que dá para eu pegar aquela prata, sacou? Aquela debaixo de 7 horas e meia, que era o que eu até pensava inicialmente, né? Então você tem esse desafio de, pô, vou pegar uma medalhinha especial e tal, já pego três, fico com medalha de três cores da Conrad... Sei lá, são besteiras, a gente é movido por besteiras assim, para a gente se desafiar, buscar coisas novas e, sei lá, Eu ainda estou pensando, porque realmente tem tanta coisa para fazer nesse mundo, mas vamos lá, eu tenho vontade sim de um dia fazer Pietsburg durban desse ano, mas eu não sei se vai ser ano que vem.